tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu fiz as três correntinhas vou fechar aqui ó, no ponto baixo onde eu iniciei com um ponto baixíssimo Vou entrar aqui na argolinha seguinte, faço um ponto baixíssimo, tá? Então agora eu vou fazer a carreira número 9. Faço as três correntinhas, aqui nesse espaço eu vou fazer o ponto pipoca, tá? Então aqui eu tenho três pontos, contando com as três correntinhas, quatro e cinco. Vou fechar a minha pipoquinha. Assim dessa forma escapou, ok? Aí eu faço as três correntinhas, vou passar para o próximo espacinho aqui, e vou fazer novamente mais uma pipoquinha aqui. Um, dois, três, quatro. E cinco, aqui eu fecho mais uma pipoquinha, ok. Duas correntinhas. Aqui eu vou repetir o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui eu vou repetir meus três pontos altos: um ponto alto para cada pontinho, duas correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte. Um ponto alto, uma correntinha aqui no mesmo lugar. Um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto. Seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E aqui no último, um ponto alto. Faço aqui as duas correntinhas. Aqui eu vou repetir meus três pontos altos. Um, dois. E três, duas correntinhas aqui eu vou repetir o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui um e dois faço duas correntinhas e aqui ó, em cada argolinha eu vou fazer uma pipoca separado de três correntinhas tá uma pipoca Separo com três correntinhas uma pipoca e separo com três correntinhas aqui. Eu vou ficar com quatro pipocas, ok? Depois é só repetir: ó, tem a pipoquinha aí, tem as duas correntinhas, o leque e assim por diante, ok? Então, aqui para terminar, uma correntinha e aqui eu vou fazer um, um ponto meio alto, tá? Vou pegar aqui e faço um ponto meio alto, ok? Uma correntinha e um ponto baixo. Agora eu vou fazer a carreira número 10, ok? Uma, duas, três correntinhas, e aqui no espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vem aqui e vou repetir o meu leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, aqui tá, duas correntinhas e aqui eu vou repetir meus três pontos altos, um, dois e três. Uma correntinha aqui no primeiro ponto alto, passo um ponto alto e separo com duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto e duas correntinhas. Tá, eu vou fazer isso até terminar. Ok, faço uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente meus três pontos altos, duas correntinhas. E aqui eu vou repetir o meu leque, duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. E assim, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, a partir daqui, OK? Eu faço as duas correntinhas, o leque, duas correntinhas e vou indo, ó. Então aqui no final, três correntinhas e fecha aqui no ponto baixo onde eu iniciei com um ponto baixíssimo. Entro aqui nessa argolinha, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a carreira 11. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou fazer uma pipoca, tá? Então aqui dois, três, quatro e cinco. Vou fechar a pipoquinha. Aqui assim, dessa forma tá. Vou fazer duas correntinhas. Vem aqui no leque. Vou repetir o leque: um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui ó, no primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte um ponto alto, e aqui no seguinte um ponto alto, tá? Então aqui eu vou começar a mudar, tá bom? Faço duas correntinhas, eu venho aqui nesse espaço e vou fazer uma pipoca. Aqui, dois, três, quatro, cinco pontos altos, e fecha aqui a pipoquinha. ok faça as três correntinhas e aqui no próximo espaço eu vou repetir a pipoca então aqui para cada espaço vou fazer uma pipoca separado de três correntinhas da mesma forma que eu fiz aqui ok eu vou fazer aqui e já volto então aqui vou ficar com cinco pipoquinhas ok então aqui seguindo Duas correntinhas. Então, aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Da mesma forma que eu tô fazendo aqui. E aqui no seguinte, dois pontos altos nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir o meu leque: dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos, duas correntinhas. Então, aqui ó, na argolinha vou fazer uma pipoca, tá? Então, aqui, dois, três, quatro, cinco, e fecho aqui a pipoquinha. Faço as três correntinhas: uma, duas, três. E aqui no próximo espaço vou repetir mais uma pipoquinha. Dois, três, quatro, Fecha aqui uma pipoquinha. Então agora é só vocês repetirem, tá? Daqui da correntinha aqui, ó. Daqui da correntinha em diante, ok? então aqui eu fiz as três correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo tá agora a carreira 12 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ok vou fazer uma duas correntinhas e aqui eu vou repetir o leque Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui ó, no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar. Tá. Aqui no seguinte, um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas correntinhas bem aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo tá duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois pontos altos nesse mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir o leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos OK? Faço duas correntinhas aqui em cima do picô. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no picô, um ponto baixo, tá? Então agora é só repetir. OK? Dessa correntinha em diante.